Fala tropa, mano, tudo bom com vocês? Se liga, galera. Mano, eu comprei um viagra, tá ligado? E falei pro meu irmãozinho: assim, Mano, vamos gravar um vídeo. nunca que o pessoal, pegando ele aí. Beleza, bora. Aí que que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar um suco, vou um colocar o viagra dentro. Vou falar que cada vez que a gente falar, eu nunca, eu já tenho que beber. Mas eu vou fazer assim: eu vou esperar dois copos. e a gente beber um, um copo, tá ligado? Fala a gente que ele tá aqui no outro lado do quarto. Vou fazer ele beber o primeiro copo rapidão Depois a gente vai bebendo E eu vou fazer as perguntas pra enrolar, tá ligado? Porque ele falou que demora de 10, 15 minutos pra fazer o efeito Então vou enrolar um pouquinho, entendeu? Então muito boa sorte, pessoal Vamos, vamos vender aí, tá ligado? Pera aí que eu vou ter que dar um jeito aqui, pera. Então, tropa, tá aqui, ó. Tá o meu copo de suco, o copo de suco dele. Aí o que eu vou fazer, ó. Se liga. Tentei que falar, bate por um mundo. Se tipo, não, Sim, pode ver, eu quase comprometido. Vou pegar aqui, ó. Bebeira aí, pessoal. Eu vou, eu vou dar a fiaga pra não. pra mim Thank <laughs> you. Vou misturar agora, Mano! Bora! Why don't Bota a blusa, viado. Salve, salve minha tropa. Mano, vou até te... Vou sentar, mano, acho que aqui vai ficar melhor Pra vocês verem, eu e ele Só deixa eu melhorar aqui, posicionar melhor a câmera aqui, ó pessoal Acho que aqui vocês ficam vendo melhor Vou sentar mais ou menos aqui E ele vai sentar aí E eu vou estar fazendo as pergunta E a gente consegue ler aqui no computador E ele vai dar a resposta então, Deixa esse viado chegar, bora viado Já, já tem aqui, já tá tudo aqui fazer. Bora, bora, bora. Então, ó Dá oi pra galera dele E aí? Então, que bom, mano, tá aqui, esse aqui é meu irmão, meu irmão antes Então a gente vai começar fazendo segunda pergunta. Como vocês todos falaram, é de pacientes é, Cada eu já, a gente vai ter que beber um uma golinha de suco porque já, geralmente o pessoal bebe vodka e a gente yeah. vai beber suco yeah. como, no, como é o nosso primeiro vídeo, então a gente vai estar tá bebendo o um copo todo Depois a gente vai estar tá enchendo o copo, que ainda tem mais suco E a gente vai estar tá dando um gole só, a gente vai estar tá bebendo o suco todo Mas o, assim que a gente vai, a gente vai começar agora com a primeira pergunta E a gente vai beber um, o suco do copo todo Acho que tem mais, mais para mim, menos para ele, então eu vou colocar mais para mim Bebeu o copo todo. Bebeu o copo todo. Aí depois eu bebo. Não bebo... era melhor metade Não, tempo? Não, melhor todo. Tudo. Aí depois a gente vai, a gente bebe por esse copo todo, depois a gente vai, vou encher de novo. e eu encher pela metade a gente calhar. Eu já é que bebe um pouco. Você fechou? Então bora. É, tá né? eu agora já é. é o meu copo bebe todo. Eu não gosto muito de ficar já não. Isso de cá ah, agora é um gole, agora, né? É, agora é só cada... Aí bebe um gole, entendeu? Então bora lá. Quer colocar um pouco de estrago com bebida, não? Não, não. Eu não gosto disso, não. <risos> <risos> então bora lá. Ó, vai a primeira pergunta, pessoal. Eu nunca fiquei obcecado em Instal... instalar alguém nas redes sociais. eu nunca? Eu já. Eu, nunca. eu já, eu já. Até hoje eu faço isso, galera. Geralmente, mano, sempre até hoje eu tenho um perfil fake... Às vezes quando eu quero olhar aquela pessoa que eu não gosto Eu pego e vou lá pro meu perfil Fico stalkeando Eu nunca fui expulso da, da sala de aula Eu já <risos> Eu já também Um monte de vez, galera, um monte de vez Sério, mano, um monte de, Ux, um monte de vez eu já fui expulso da sala de aula No meu caso, meu foi eu e a sala toda <risos> Tá, vamos, vamos na terceira Eu nunca desmarrei, é, desmarrei na rua Não, eu nunca eu também nunca, só em casa. Na rua nunca. Eu várias vezes. É, eu nunca peguei carona nunca com estranhos. Não, eu nunca. Acho que carona com estranhos. Eu nunca me lembro, não. Eu também me lembro, nunca peguei, não. Eu nunca fui parado pela, pela, pelos policiais. Já, um monte de vezes. Já. Duas vezes. Mano, sou preto. Eu, onde eu passo, a polícia me para. Não tem nem esse negócio, pô. É, eu nunca andei de cavalo. Já andei? Eu já. É, então, eu vou ter que beber um gordo É, a sétima agora tudo na o pessoal. Eu nunca quebrei um osso. Já. Eu também já, já quebrei o, o, braço. o nariz. O braço ainda era pequenininho, não é Beleza. É, bora. Eu nunca quebrei um dente? Não, dente não, não quebrei, dente não. não. Eu nunca... Criei... Hum, é, contas quantas hum. fecções redes viajar Já, eu já. Numa primeira. já. <risos> Estamos tá, perto de acabar, pessoal. Vamos para a décima agora. A décima é... Eu nunca tive uma experiência paranormal. Nunca. Não, eu nunca. Para paranormal não. não. É... É... a décima primeira, pessoal, que é a 11. Eu nunca tive algum perfil é, de rede social hackeado. Nunca. Já. Eu já. É, nunca, nunca, tive... nunca fui hackeado. Eu nunca roubei algo ou alguma coisa em uma loja. Já. Bala, bala, bala. Não, eu não. só peguei uma balinha, mas isso aí foi em tempo de pé de colegial. Foi uma balinha só. Também. Já? Ah. Eu. nossa, aqui já foi. Eu nunca tive. Paralisia no som. Não sei nem o que é, que é isso, pessoal. Então eu nunca. Eu nunca. Pode dizer você ficar com o corpo parado, intacto, acordar e ficar duro. Ah, eu duro. acho que não. Eu nunca. Eu nunca fiquei preso no elevador. Já, já, já. Até hoje eu tenho um trauma de freio, galera. Na moral. Vamos ver. Já fui, já fui a décima quinta. Eu não.. Nu... Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Nunca. Não, eu nunca. <risos> não <tô bobo>. sou <risos> burro. Eu meu nunca pintei o cabelo com alguma coisa estranha, também não. Não, já pintei, mas foi. Fazer patinho no cabeça. depois é mesma Usa. coisa Fez um lúcio, Isso é só. normal Faz tempo também Eu nunca cantei karaokê na frente de várias pessoas já. Já. já! Lá no Lula Cantou eu, meu amigo Lucas e eu acho que meu amigo Juan Eu acho que a gente contou até aquela música é Tijolão Foi Jorge Matheus <risos> É, Jorge Matheus mesmo Eu já fui, eu nunca apareci na TV, eu já Eu já, eu já no comercial do Detran daqui da minha cidade, pessoal, que é Porto Velho. Eu nunca passei mal no Parque de Merson, não. Não, eu nunca. Até não. hoje não. Eu nunca corri da polícia, também nunca. Também nunca. Eu nunca perdi dinheiro no sinal. Nunca pedi, Já pedi dinheiro no sinal. Não, nunca. Foi meu trote do terceiro não. ano, galera. Eu pedi. Eu pedi é, dinheiro no sinal. Tamo onde? Na.. Décima, décima, segunda. décima segunda, eu nunca me arrependi imediat imediatamente após uma mensagem, eu já, eu já, Peraí que meu celular tá tocando, pediu já volto Espera não. Voltamos, voltamos, voltamos. Também volta, também fala Para a 23a. Então vamos lá. Eu nunca levei um tapa no rosto, eu já. Não, eu nunca. Tapa não. Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém. Já, não meus não. amigos. Eu nunca participei de uma briga, eu já. Eu nunca chorei de transporte público. Não. não. Nunca. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Nunca. Não, mais dois dias não. Um dia assim que eu... Geralmente o domingo, né? Porque o domingo é, não tem água na minha casa. Mentira, pessoal. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que ela soubesse. Eu já. Eu nunca fui demitido. <coughs> não. Demitido Não. <coughs> Acabou, agora só vou falando que acabou. E a última, eu nunca dormi na rua. Não, rapaziada, mas eu ia dormir. Eu não. É. Tipo assim, na varanda de casa, porque eu não tinha chave pra abrir meu portão. E tava tudo trancado. É. E o então, cachorro dorme, dorme. É, foi isso aí mesmo. <risos> Então, galera, foi isso foi, foi aí o vídeo hoje. Mano, então vamos. Quem tá, quem tá descalço já deixa o like, tá ligado? Só se tiver descalço já deixa o like, galera. E vamos compartilhando. Vamos estar com uma meta aqui de 100 curtidas. Eu vou estar trazendo eu nunca com meus amigos, mas só que a gente vai estar bebendo vodka. Então. Valeu, fui! Falou! Se liga pô, eu tô chegando perto dele. Aí vocês vão ver como ele tá. a sua mãe. Enzo, tu tá bem? Tá? <risos> tá bem? <risos> então levanta aí. Fica <risos> de pé aí, Anthony. O que foi? Fazer um morrer. E a gente tem que ficar Não, tem que ficar de pé pra gente gravar a, a thumb Tem ficar de pé só pra ficar a thumb Aqui okay. não morri cara <risos> Ah, fica seco aí. Fica, fica de peia. Ah,